E aí, bem-vindos a mais uma História das Antigas, essa série de vídeos que eu vou contando casos do passado e né, vou fazer até o número 20, como eu falei, isso aqui é o, a história é o número 18, então já está acabando. Então, se você quiser que eu faça uma segunda temporada, segura aí Netflix, segunda temporada História das Antigas, você tem que pedir muito, tem que pedir muito que dá trabalho ficar lembrando essas histórias. Então... Pede bastante e aproveita, assim no canal, né? aperta o sininho, faz aquela coisa toda que aí eu posso ficar sensibilizado e continuar fazendo essas histórias, mas vamos lá, eu falei no vídeo anterior da pedra de estimação da minha filha, e não é uma pedra qualquer, né? é uma pedra de gelo, era uma pedra de gelo, bom, ela não existe mais, obviamente, mas ela existiu, então a pedra de gelo de estimação da minha filha, aí eu fiquei lembrando Outras histórias aqui da Finlândia, porque tem tanta história, eu tô aqui nessa quarentena, eu tô com essa cara de quarentenado aqui, você está vendo, né? não está fácil. Então, assim, tô até agradeço você estar tá aqui me ouvindo, porque senão fica uma coisa meio esquizofrênica. Bom, então fiquei lembrando histórias das, das antigas aqui para falar alguma coisa mais da Finlândia e lembrando uma situação que aconteceu em 2011, em 2011, 2012, sei lá, por ali, quando eu estava compondo o meu álbum Sounds of Innocence, que é o meu álbum solo, Sounds of Innocence, eu fiz, compus basicamente aqui na Finlândia, gravei aqui na Finlândia e tirei as fotos, aliás, não, só de pensar nisso já estava lembrando da foto, eu fui tirar foto para a capa do disco, não era isso que eu ia falar, mas vou falar agora também, eu... Fui tirar foto pra cá, se você olhar a capa do disco, você vai ver que eu tô branco. Aí você fala, bom, o que que eu botou um Photoshop ali branco, tá parecendo um vampiro? Mas não, é que você fica aqui sem pegar sol, você vai ficando branco. Porque se eu dou uma volta na rua hoje, eu sou um cara moreninho aqui, né? Aqui, né? Tudo é uma questão de perspectiva, né? no Brasil já nem tanto, mas aqui, meu... Então assim, eu fui tirar foto, mas na foto eu tô ali de, de jaqueta, fiz umas, umas fotos até de camiseta e tal, tava menos quatro. Entendeu? Menos 4, então por isso que eu tô pálido ali. O sangue não tava circulando mais, eu tinha que parar ali para fazer cara, de, né? cara de, pose de, <risos> de pose de capa de disco. E foi difícil, tava frio pra caramba assim. Aí a gente, quando dava intervalo, eu falava, não aguenta. Aí a gente ia lá no cafezinho, ficava, aquecia e voltava para fazer as fotos é, no menos 4. E aí tava tudo, tava, tava pisando na neve, né? Mas, tipo, não aparece na foto, você não viu nada, mas dá pra ver pela minha cara branca. Mas a história que eu vou contar é o seguinte. Nessa época aí, eu tava compondo disco, então eu tinha alugado uma sala dentro de uma escola de música. Então tava lá, computador, monitores, e teclados e guitarras e tal, amplificador, não sei o que. Tava ali dentro da escola de música, beleza, que era um lugar que eu tinha conseguido pra alugar enquanto eu tava temporariamente aqui na Finlândia. Beleza, aí você já tá pensando, bom... Escola de música, vai ter a recepção, catraca ali para entrar, é, né, sei lá, tipo, a, a secretária, a atendente para não sei o que, nada disso, essa, essa profissão aí de, de, de recepção, de porteiro, isso não existe na, na Finlândia, não existe, não tem isso, tipo, mesmo assim, eu ia no hospital lá, você sabe o número da sala que você tem que ir, você vai direto, ninguém te pergunta nada, você tem que ir, isso aí entra vai, não tem essa, não tem tipo no Brasil, você entra, tem um negócio, o cara tira fotinho, confere RG, te dá um crachá, você tem que enfiar o crachá no negócio e tal, não, nada disso, você vai e entra e tal, e aí na escola era isso, eu tinha a chave da escola, então eu tinha, é, todo mundo que frequentava a escola tinha a chave da escola, e aí eu entrava lá é, com a minha chave e ia nessa tal salinha, e aí eu ficava na sala lá, compondo, lá não sei o que, e eu geralmente ficava até tarde, porque também esse negócio, não tinha ninguém lá, aliás, a escola era vazia, não tinha ninguém, era uma, tipo, sei lá, aqui tudo é meio vazio, aí, bom, aí eu ficava até tarde, aí um dia eu fiquei até tarde, tava meio, meio não, tava menos 18 graus, menos 20 graus, sei lá, tipo uma temperatura é, bizarra dessas aí, um frio assim, tipo, e aí eu fui abrir a porta pra ir embora, tipo, sei lá, duas da manhã, e aí eu botei ali a, a chave na, na porta para ir embora, da porta principal da escola, e aí tipo, a chave não ia, eu dei uma forçada, né? Falei, pô, como assim? O que tá acontecendo? Pum, quebrou a chave na minha mão. Ficou a, a chave lá dentro do, né, do miolo ali da, da fechadura e eu fiquei com um pedacinho da chave na mão. E era a única porta que tinha para sair pra rua. Vai vendo, não sei, os caras, né? Tipo, e aí que dava pra rua, você vai falar, pô, por que você não pulou a janela? porque cada um tem uma sala, as salas ficam trancadas, sei lá, não, não tinha como, tinha uma porta de fundo, dos fundos, né, porta dos fundos, é né? bom, eu gosto, inclusive, do, do canal, assisto direto. É, aí tinha a porta dos fundos, só que a porta dos fundos saía numa garagem, e, pra, e não tinha a porta pra sair mesmo na rua, tinha uma, uma grade, tipo, que era uma grade, tipo, sei lá, do Carandiru, entendeu? Bom, não existe mais o Carandiru, mas você entendeu, tipo, de um presídio, era um negócio, assim, uma grade, tipo, muito alta, muito alta. E duas da manhã, e eu tava ali com jaqueta, tudo né, um milhão de jaquetas, tava, parecia um astronauta com o gorrinho, luva, aquela coisa toda, né, menos 18, vai, tenta imaginar. Aí eu tinha que, meu, como eu fiquei pensando, fiquei vendo ali, o que, que eu posso fazer, aí eu vi que tinha um telhado, eu acho que era um telhado, tinha um negócio mais alto assim, que se eu fosse naquele negócio mais alto, eu poderia subir um pouquinho mais a grade e depois eu dava um jeito de ir descendo a grade, né? É tipo, né? Vai descendo, tipo, sei lá, exercício do exército, assim, sabe, tá? que tem que passar. Aí tive essa grande ideia, então eu fui lá, não sei nem que eu estou contando isso, não sei se a é história tá lá, essas coisas, mas tipo, nunca mais esqueci. Aí quando eu entrei nesse tal do telhado, que era do lado, eu já estava com medo, né? Porque brasileiro, você pensa o quê? todo encapuzado, você, alguém vai me ver e vai gritar, chama a polícia, vai ver lá, o cara é um tipo sul-americano, já, já viu, né? vai ficar tipo o Ronaldinho aí, os caras já põem na cadeia, depois, depois você tem que se explicar, né? Claro que não era um, um caso parecido do Ronaldinho, bom, deixa pra lá. É, aí beleza, aí eu fui no, no, no tal do telhado, que eu acho que era um telhado, porque eu não sei se era um telhado, o que, que era aquilo, porque estava coberto de neve, então eu fui lá pisar no treco, quando eu pisei no negócio, a minha perna afundou tipo inteira, Entendeu? Aí você já tá pensando, quando você, se você for é, no sexo masculino, você já tá imaginando, meu, imagina, é tipo quando você entra no mar, na água fria, entendeu? Você dá aquela entradinha assim, sabe? Que você só vai até a, assim, a cintura, então, tipo isso, exatamente o que você está pensando. Aí eu fui até ali, aí minha, já entrou uma perna, já, aí não tinha volta, entendeu? Porque era tipo uma tipo, areia movediça, mas uma neve movediça, tipo, já entrei e eu fiquei com medo de, sei lá, que que era embaixo. podia ser um, você já imagina, bom, vai que é um telhado que era meio que uma coisa de garagem assim, um telhado quebra, eu caio dentro, sei lá comecei assim, mas eu fui, então enfiando a perna inteira até chegar no tal do portão, aí, eu subi, aí quando eu fui subir eu descobri que meu dedo não entrava na grade, porque minha luva era muito eu tive que tirar a luva, né? aquele frio lá aí, é isso a história, tá? aí beleza, eu subi e aí eu fui descendo, só que aí o pior de tudo foi que eu queimei minha mão. Tipo, minha mão ficou queimada de segurar aquele negócio lá, tudo gelado, e eu, no ferro, começava a grudar. Já viu? Você já viu aquele filme do... do uh, ah, não sei como é em português, mas o cara, cola, tipo, cola a língua no, no metal, assim, fica colado, então. É isso. Tipo, a mão meio que colava no negócio, e aí, tipo, grudava, assim, aí minha mão ficou toda queimada. Eu tô... Aumento mais o invento, né? Nelson Rubens, né, tipo, pelo menos na minha memória ficou, tipo, ficou uma mão detonada, mas assim, mesmo porque eu sou meio chato com o negócio da mão, porque eu não quero que meu dedo fique tudo, né, com a pele ruim, depois não consigo tocar e tal, né, fico... É, aí eu, eu, com aquele medo brasileiro, obviamente, aquela cabeça que alguém ia me ver, fala, meu, que esse cara tá subindo na grade aí, tá roubando alguma coisa, na certa, né, mas é, foi essa história, então aqui tem tantas histórias na Finlândia, tem essa da foto, e esse disco aí, foi até que foi tranquilo, né? mas assim, foi no inverno né? então, nossa senhora e mar congelado é, é o clima aqui é esse mas agora está quentinho, está aqui mais ou menos uns 6 graus está tudo bem, espero que você tenha gostado dessa história aqui, que é uma coisa única que você nunca vai passar ah, não, tava esquecendo qual que é a solução do problema porque eu não posso aqui fazer um vídeo que eu não te dê a solução para um problema como esse, porque vai que, vai que algum dia na sua vida você passe por alguma coisa assim eu preciso né dizem que no canal do YouTube e tal você precisa passar umas sacadas e tal né é, passar ensinar alguma coisa para as pessoas e tal né bom eu faço isso aula de guitarra mas aqui então assim para você aprender para anotar aí porque é hacks para a vida se você tiver uma situação dessa que a chave quebra no inverno no menos 20, porque a, a fechadura congelou eu não deveria ter forçado eu deveria ter ido na cozinha e botado uma um copo de água quente porque é na torneira que a água sai bem quente você não precisa ferver água nem nada, eu poderia até ter fervido uma água, botava ali numa xícara e joga na fechadura, simples. Quando eu contei essa história para os finlandeses, os caras falaram, não, era só ter pegado água lá e jogado, tipo, para os caras é uma coisa básica, entendeu? Uma coisa básica do dia a dia deles, ah, a fechadura, claro, congelou, mas como eu ia saber, fiquei forçando ali, nunca imaginei que uma fechadura congelasse, né? Tá aí, aí você tá me agradecendo agora, Certo? Está me agradecendo que você aprendeu essa. Não sei se como você vai usar isso no Brasil, mas algum dia você tiver aí, sei lá, no, no Alasca, na Finlândia, na Noruega, e acontecer isso com vocês, já sabe o que fazer. Beleza? Grande abraço, se cuide, fique em casa. E é isso aí, até a próxima Histórias das Antigas. Posso parar aqui? Será? Ah, equipe!